Boa noite seguimos hoje na SIC com mais um debate para as Legislativas, hoje com Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, e Rui Rio, presidente do Partido Social Democrata. Muito boa noite, Catarina Martins. Muito boa noite, boa noite Rui Rio. Começaria por si e antes de entrar nos temas de hoje, eu quero voltar naturalmente a um tema do debate de segunda-feira, porque o Primeiro-Ministro veio ao público dizer que o senhor abriu a porta à prisão perpétua e o senhor já, enfim, já veio dizer que não, que não é verdade, mas isto tornou-se um facto político nos últimos dias, Rui Rio. E para que fique claro, eu penso que da outra vez também comecei para que fique claro. O senhor, a seguir às eleições, em alguma circunstância, admite ou não rever o regime de prisão? Tem ou não simpatia pelo tal, pelo tal regime mitigado? Pois, boa noite às duas. É, aquilo que ficou claro no debate de segunda-feira, segunda como chega, não é? É assim, ficou claro que eu sou contra a prisão perpétua. Mas também ficou claro que o doutor André Ventura, o que defende não é exatamente a prisão perpétua, mas é esse regime misto que existe na maior parte dos países mas da Mas aqui Europa. estamos com Catarina Martins e eu quero Pronto. saber a sua opinião. Qual é a sua ah, posição tá em relação é a isso? A minha isso? opinião é que sou contra a prisão perpétua, mas já que está a falar desse debate, mas nesse debate ficou claro que aquilo que o doutor André Ventura defende faz senhor... um grande barulho, não é exatamente a prisão perpétua, mas é o regime mais equilibrado que existe em muitos países da E o senhor também tem simpatia por esse regime mitigado? Se nós tivéssemos tempo a explicar, não, mas explicava-lhe porquê. Mas a diferença entre um mitigado e o mitigado e, e o que temos em Portugal é, não é muito, muito, muito grande. Mas eu acho que é o que temos... Mas em sim que ter. ou não é, não? é não, é não é não. E a criação de um tipo de crime com uma pena que seja mais elevada do que os atuais 25 anos, não, não vale a pena. porque ouça, matar uma problema, pessoa ou é completamente diferente, problema, por exemplo, um crime de terrorismo? Ouça, o problema da justiça não é a dimensão das penas. Quando olha para os casos que temos em cima da mesa, do, do BES, Operação Marquês, as pessoas queixam-se porque as penas são curtas, porque foram condenados em penas curtas, ou ou queixam-se porque não há julgamento e não há sentenças finais. Queixam-se porque não há julgamento e sentenças finais. Não é exatamente se depois são mais quatro anos ou menos quatro anos. Eu só o queria clarificar consigo, como disse. É, é esse, não é moldura penal. Só queria clarificar consigo uma um situação que foi tornou-se um facto político, porque não ficou claro para muitas pessoas ah, não, aquilo claro que disse ficou. aqui. Não Portanto, foi ficou claro cadeira, foi agora. Naquela, Não vamos ter vezes. qualquer outra, outro tipo de opinião sobre o assunto, depois das legislativas, num caso, numa situação em que o senhor possa formar governo, ou seja, não vamos surpreend ser surpreendidos depois é, é, das eleições. É, é, é, é só isso que eu digo, quero que, digo, que read claro. Read my lips. <risos> read my lips. Não, claro, já, já disse que não. Agora, o que ficou provado, que era isso que eu queria, é que afinal o Chega não quer exatamente a prisão perpétua, mas a coisa mitigada. Isso é Catarina que ficou claro. Catarina Martins, sobre este tema quero falar?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 Que tem a extrema-direita. Acho que isso é mesmo um caminho muito perigoso. Hoje ficou claro, Às para vezes si é de difícil defender a decência, mas é isso que se exige aos democratos. Hoje ficou em todos claro os para os si momentos. o que fará o, o presidente do PSD? Confesso. Ficou claro para si? Com o não? Não ouvi aqui um não, ouvi aqui sobretudo uma explicação da posição da extrema-direita. É como digo, acho isso preocupante. Não, é... Luís, vamos chá este tema. O, o... Já disse e volto a repetir, obviamente, que sou uh, contra a prisão perpétua. Uh, num, num... Eu, enfim, não, sou, não, sou, não sou católico, mas não sou crente, não tenho fé. Mas então quem é crente e é cristão não pode de forma nenhuma defender a prisão perpétua. Acho eu que é, que é, que é, que é, é normal isso agora. O que ficou provado, e isso é que ficou provado, não é uma normalização da extrema-direita, é que depois de tanto barulho, o doutor André Ventura não defende exatamente o que todos pensavam que ele defendia, mas defende uma prisão perpétua, mas mitigada em que ao fim de 15 dias, ao fim de 15 anos, a pessoa pode... 15, vamos 6, avançar, 7, até porque André Ventura não, não, não, não está neste debate, não há um terceiro oponente, e vamos avançar para, para uma questão importante, porque o senhor tem, tem se mostrado como um homem apostado no diálogo, uh, tem dito até que todos, depois do dia 30 de janeiro, devem falar com todos ou devem tentar negociar. Uh, em que situação é que poderia haver? se negociar, por exemplo, com o Bloco de Esquerda? Eu acho que, como vamos lá ser claros, com o Bloco de Esquerda, eu negociar, posso negociar com o Bloco de Esquerda, mas chegarmos a um entendimento é muito, muito difícil. Nós podemos chegar a entendimento sobre o não há prisão perpétua, por exemplo, como ainda agora chegamos, mas é muito difícil quando nós olhamos para o programa do, do, do Bloco de Esquerda, que mais não é do que passar a texto aquilo que são as posições normais do Bloco de Esquerda. Há uma incompatibilidade completa. O Bloco de Esquerda quer mais despesa pública, o Bloco de Esquerda quer ainda mais impostos do que aqueles que nós queremos. O Bloco de Esquerda há dois anos, que, nós, que, que Martins dizia que era, um bloco que, é na sua, que era um programa, na sua essência... Social-Democrata, o senhor que é o presidente do Partido Social-Democrata... Social-Democrata, para... o Bloco de Esquerda, não. Isso <risos> da outra campanha, a doutora Catarina Martins disse que era social-democrata, chegou a aventar a hipótese, não, mas, não. mas não é. Não, aquilo que nós queremos, aquilo que é a nossa linha de conduta, é mais ou menos o contrário do que era o Bloco de Esquerda, legitimamente, temos ideias, ideias diferentes. Eu entendo que a recuperação da economia é feita pelo lado da oferta e pelo lado da procura, ou seja, a nossa aposta tem de ser nas empresas, tem de ser na produção, nas exportações e no investimento, que isso é que vai originar, chegarmos ao objetivo que é mais consumo, aquilo que o Partido Socialista faz, e o Bloco de Esquerda ainda mais um bocado, é acionar o crescimento económico pelo consumo e a oferta que venha por arrasto, isso gera inflação, gera déficit externo, foi isso aliás que depois veio um dia a ter de se chamar a troca. Portanto, Aquilo que o Bloco de Esquerda defende, mais impostos, por exemplo, na questão da não, não vamos da avançar, da, da, vamos, vamos por setores. Falou da economia, uh, Catarina Martins, obviamente, modelos muito diferentes. Tem-se falado também nos últimos tempos muito das questões laborais. Uh, de que forma é que um país como o nosso, com o modelo de crescimento que tem, uh, pode sair desta, desta camisa de forças em que temos vivido nas últimas décadas, em que não crescemos o suficiente para termos melhores salários, por exemplo? Sabe, o quadriênio em que Portugal cresceu mais desde a entrada no euro foi entre 2015 e 2019, a altura também em que mais reduziu a sua dívida. E, portanto, aquilo que fica provado e aquilo que nós já provámos é que, ao contrário do que defende a direita, que é destruindo o país, que o país ficará melhor, é com mais salário que o país pode crescer.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 E provámos isso ao longo deste tempo. Aliás, em Portugal, sabemos que. Como é que se coloca que a economia a crescer, a Catarina Martins, quando nos últimos pior. 20 anos Portugal foi ultrapassado por cinco países e cada vez mais nos apontam como indo para a calda da Europa? Como é que se coloca a economia a crescer para depois poder dar resposta a essas exigências? Uma das questões que o Dr. Rui Rio colocou foi a diferença entre nós de modelos económicos e até, enfim, a chapeada à ideia da, da social-democracia. Devo dizer-lhe que houve um tempo histórico em que a social-democracia tinha princípios como controle público de setores estratégicos, que servia para que a economia crescesse e financiasse o Estado Social. Abandonou isso, privatizou tudo. E o PSD seguiu esse caminho. E o PS e o PSD privatizaram os setores estratégicos portugueses. E com isso retiraram capacidade à nossa economia para crescer. E com isso criaram problemas às famílias e às empresas. E criam problemas a Portugal para a transição climática que temos de fazer. E eu pergunto-me se hoje alguém pode achar que foi uma boa ideia privatizar, por exemplo, a EDP e a REN. A EDP e a REN, que são empresas energéticas fundamentais, foram entregues a empresas do Partido Comunista Chinês numa privatização em que não ganhámos nada, mas perdemos mecanismos para puxar pela nossa economia. Eu sei quem é que ganhou, porque eu lembro, por exemplo, que António Mexia e Eduardo Catroga, que foram ministros do PSD, depois foram representar aqueles que são agora donos da EDP. Mas eu devo dizer que o país perdeu. Como perdeu por exemplo Mas, mas só... temos que avançar, Catarina. Só mais um exemplo, claro, tem, muito Tem que dar muito. o tempo Rui só... Rio, porque o Rui Rio claramente afirmou-se, uh, em relação, está a falar do passado, e estamos em 2021, e, e 22, peço desculpa, o Rui Rio tem-se afirmado como um presidente mais ao centro, menos à direita, mais ao centro a pender para a esquerda, e isso significa uma grande alteração em termos do modelo económico que quer para o país, uma grande diferença em relação aos seus é... antecessores, Rui Rio, ou não? Ou é isto que está a dizer a Catarina Martins? Não, vamos lá ver uma coisa. primeiro falar, relativamente salário mínimo, nacional, o salário mínimo nacional pode ser e é definido por, por decreto. Mas o problema é que o salário mínimo nacional para não ser nocivo à economia quando tem um crescimento muito alto, tem de estar de acordo com a economia. Aquilo que gerou o um aumento demasiado elevado do salário mínimo nacional neste contexto é a aproximação do salário médio nacional ao salário mínimo. Ou seja, esta política nivelou por baixo. Isso o que é que origina? Origina salários baixos e origina a imigração. Isso é que origina a imigração, que é o salário médio, o salário da classe média, a média do salário, digamos assim, ser muito baixo, que são mil euros, a mediana são 900 euros, por exemplo. E portanto, nós temos os que os de aumentar... que o está que se um não cresce, o outro nós, também não pode crescer, nós é temos, Não, nós temos de aumentar o salário mínimo nacional, mas é de uma tal maneira que os salários todos crescem. Ao, ao crescerem os salários todos, o salário mínimo nacional cresce também de forma sustentada. Se acelera o crescimento do, do salário mínimo nacional, as empresas não podem aumentar os salários, não é? Os outros salários, e portanto isto vai nivelando... Por baixo. Nós, diria, o bloco de esquerda acaba, quer, quer acabar com os ricos, eu quero acabar com os pobres, como estou a dizer. Portanto, nós temos de ter uma economia robusta, uma economia que aposte do lado da produção, a exportações, investimento, mais, mais conhecimento incorporado nos produtos e aí conseguem, obviamente, pagar melhores salários e o salário mínimo vai naturalmente atrás e vai crescendo, porque mesmo o salário mínimo de 900 ou 1.000 euros não é muito dinheiro, como todos nós sabemos, todos gostaríamos de pagar mais, mas temos de pagar à medida que a economia o suporta, senão o resultado é o contrário, dá o contrário daquilo que pretendemos. Deixe-me, Catarina, Neste momento, só para um repique este... final só sobre, sobre esta sobre questão, questão do salário Sim, sim. Esta resposta sobre o salário mínimo nacional é a mesma que teve a Comissão Europeia em 2016 quando quis impedir a subida do salário mínimo nacional. E está errada, profundamente errada. E os números da economia portuguesa provam que está errada. E digo-lhe mais, se o salário médio não cresce, e nós queremos tanto que cresça, e temos lutado por isso, é pelas leis que o seu partido também colocou na legislação não. do trabalho. Quando, por exemplo, fez com que despedir fosse fácil e barato, e há tantas grandes empresas, lembro-me, por exemplo, do setor financeiro ou da altíssimas, tantas outras, que estão a despedir trabalhadores e a substituí-los por trabalhadores em outsourcing com salários mais baixos. Esta, por exemplo, as horas extraordinárias ficaram mais baratas e compensam o abuso sobre os trabalhadores que ficaram com menos salário. Roubaram dias de trabalho aos trabalhadores, impondo mais dias de trabalho com o mesmo salário. Estas foram as medidas que baixaram os salários e os salários médios em Portugal estão congelados há tempo demais pela combinação entre as medidas da legislação da Troika na lei laboral que são um erro e o esmagamento que foi feito também na função pública e nos salários da função pública. Quando eu ouço o PSD a falar de salários, só tenho uma certeza, não tem nenhuma, nenhuma proposta. Para que os salários em Portugal possam ser dignos. Ora, eu não desisto do meu país nem de quem cá trabalha. Eu tenho de avançar. Ah, não, não, é o contrário. Para fechar muito rapidamente, se tem não, que dar um repito, maior flexibilidade o, o para primeiro, permitir mais despedimentos. Primeiro, é isso que o PSD não, quer. Claro que maior flexibilidade facilita o investimento. O investimento facilita a produção, facilita a maior produtividade, somos dos países com pior produtividade na, na, na Europa e, portanto, sem é uma política ao contrário daquilo que tem vindo a seguir pelo Partido Socialista e apoiado pelo Bloco de Esquerda, nós, obviamente, não conseguimos melhorar os salários em Portugal, teremos sempre os jovens a emigrar, porque a aspiração é que é ganhar 1.100 euros, 1.200 euros, para passar isso é muito complicado. E conseguiremos ter ou não o um Serviço Nacional de Saúde que dê uma resposta mais eficaz à sua população? Porque eu gostaria de perceber de si o que é que, enfim, eu penso que concorda com aquilo que o deputado... Ricardo, Ricardo Batista Leite tem dito por várias vezes que a política da saúde é um desastre e em concreto o PSD ganha duas eleições Rui Rio formando governo, o que é que se propõe a fazer diferente? Vai repor as PPPs vai abrir o SNS à iniciativa privada vai rever car carreiras médicas regime salarial variável Sim. em função da produtividade o que é que de concreto é... e que pessoas lá em casa possam perceber em certo. relação àquilo que nós temos neste momento vai fazer diferente? Portugal gasta mais que a média europeia em termos de saúde e tem uma prestação de serviço muito pior do que essa mesma média europeia. Portanto, primeiro, o que nós, o que nós necessitamos é de organização e de planeamento, que é coisa que não existe. Depois, ou existe fraca. Depois, aquilo que nós precisamos é realmente chamar o setor privado e o setor social não para privatizar o sistema de saúde, mas para complementar Aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não tem estado capaz de fazer. Há algum nós país hoje, no qual se inspire para essa, temos... com, essa complementaridade? Há algum país com algum modelo em que se inspire não, para temos, essa complementaridade? Temos, temos de fazer, de negociar justamente parcerias público-privadas, mas com vantagem para ambas as partes. Não tenho que me preocupar com o privado, certeza que vai negociar com vantagem para ele. Tenho é de me preocupar com o lado público, de modo que aquela contratação que eu possa vir a fazer. Traga ao Estado melhor serviço e mais barato. E se assim for, temos de fazer a PPP. Se assim não for, não devemos fazer essa PPP e, com isto, também chamar o setor social. Portanto, numa ótica de organização, de planeamento e de preço. Rever carreiras? Rever. E temos, naturalmente, de ter uma política de recursos humanos não vou dizer salarial uma política de recursos humanos salarial, em que, não, porque... efetivamente. Uh porque é mais, do que, é mais do que o salário propriamente dito, uma política de recursos humanos que leve a que aqueles que mais produzem possam ter um prémio adicional relativamente àqueles que produzem, enfim, o, o normal. Aqueles que vão para lá do normal têm de ter um incentivo. Ou Mas seja, é a falar, tal que variado, é? médicos, etc. Temos de ser capazes de fazer isso e, como digo, eh, neste momento... Atirar com mais dinheiro para cima do Serviço Nacional de Saúde não é já a prioridade. A prioridade é gerir bem aquilo que está, neste momento, muitíssimo mal gerido. O Bloco de Esquerda sempre ah, considerou é que bom. nesta área precisávamos de mais investimento, mais meios, humanos, recursos, recursos humanos e materiais, o que custa, obviamente, sabemos muito dinheiro aos cofres do Estado. Catarina Martins, o que lhe pergunto é como é que concilia isto com a necessidade que o país tem de ter equilíbrio orçamental. Sobre equilíbrio orçamental, já lá vou, até porque o Bloco de Esquerda é dos partidos que mais têm contribuído para o equilíbrio orçamental do que conta. Já lá vou, até porque sei que o doutor Rio não, não gosta da forma como conseguimos equilibrar orçamentos, ainda bem que o fazemos. Agora, eu tenho uma dificuldade neste debate. O Bloco de Esquerda apresentou o seu programa, o PSD ainda não apresentou o seu programa. Ainda não. E, portanto, eu já ouvi uma generalidade sobre economia e salários, tenho uma proposta concreta, e agora ouço umas coisas sobre o SNS que não se percebe bem. E aquilo com que eu fico, que me parece... É que, independentemente de estarmos de acordo que o SNS precisa de uma grande, de uma grande revisão, o Bloco de Esquerda tem trabalhado muito para isso e quer concretizá-la, entendamos, vai ser preciso mais dinheiro público na saúde e é natural que assim seja. Temos uma população envelhecida, medicamentos inovadores são caros, vacinas são caras, mas é o melhor investimento que um Estado pode fazer é na saúde, seguramente para o seu futuro. E o que eu me pergunto muito é qual bom. é o programa que tem o PSD. Porque fico com a ideia que o PSD quer aproveitar a crise pandémica para que a saúde possa ser um negócio. E o que eu quero é garantir que a saúde é um direito de toda a gente. Porque quando me diz que quer entregar hospitais, eu pergunto-me, quer entregar o São João ao Grupo Melo? Quer entregar o São José aos chineses da FOS1? A quem é que quer entregar o Hospital de Coimbra? Isto tem algum sentido. Depois de tudo o que passámos na pandemia, depois de sabermos que foi o Serviço Nacional de Saúde que nos valeu, depois de termos visto como os privados até fecharam um hospital, queriam cobrar 13 mil euros por doente de Covid. Depois de sabermos que foi o SNS que nos salvou, este tem de ser o um momento, não de dar um negócio aos privados, mas de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos um milhão de utentes sem médico de família. A solução não é mandá-los para um consultório privado. A solução é contratar os 600 médicos de família que faltam com condições de carreira e salariais, para que eles possam resolver a situação dos utentes da melhor maneira possível, em centros de saúde sem filas, sem recursos às urgências à última da hora e equipados com meios complementares de diagnóstico. Eu não desisto do Serviço Nacional de Saúde. A saúde não pode ser um negócio. Também não desisto do Serviço Nacional de Saúde, só que neste momento... Há em Portugal mais de 4 milhões de portugueses, estou a fazer por baixo, mais de 4 milhões de portugueses que têm um seguro de saúde e que pagam o um seguro de saúde. Pagam IRS, pagam IVA, pagam os impostos todos e ainda pagam um seguro. Porquê? Porque não sentem confiança no Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde não presta o serviço e não dá o acesso, presta o serviço depois lá entrar a qualidades profissionais. Mas primeiro que se tenha acesso é um problema e, portanto, isto não está bem. Eu, não posso, eu tenho gasto o dinheiro que gasto com o Serviço Nacional de Saúde e depois os portugueses têm que ter um seguro de saúde, senão não se conseguem tratar devidamente. Alguma coisa está mal, portanto eu quero gerir bem o Serviço Nacional de Saúde e quero aproveitar, a, a, a Catarina Mardins diz, um negócio no mau sentido do termo. Eu digo negócio no bom sentido do termo. O que é que é um negócio? Se o privado ganhar, mas o Estado também ganhar, estamos todos bem. E é isso que eu quero, com uma fiscalização como deve ser, não é pôr, desculpa me o termo, Uh, uh, os ossos na, na, no Serviço Nacional de Saúde e a carne no privado. Não é isso que eu quero, porque isso Se aí dava, permite... estava a dar razão ao Bloco de Esquerda. Agora, ficar o público, que é difícil, e o privado, com o que dá é rentável. Não, não, não. Se me permite, não é por aí que vai... o João Semedo costumava ter uma frase que eu acho que é elucidativa deste problema. É que nunca ninguém viu alguém entrar num hospital público e perguntar como é que vai o negócio. A saúde nunca é um assunto de negócio. É um, saúde de serviço, é um assunto de serviço público e de garantia. E o termos um Serviço Nacional de Saúde, que trabalha em rede, que colabora, que não é cada sítio o seu negócio, é que lhe deu a força extraordinária para responder a esta pandemia, aproveitar a sua fragilidade. Catarina Martins, para responder à pandemia, agora... mas não, não responder a outros doentes. Mais... Como, é que, como é que, olha... E, obviamente, essa questão foi colocada ao longo do, do, do, do, do último ano. Uh, um Serviço Nacional de Saúde que, de facto, deu resposta à pandemia, mas que deixou muitas pessoas sem qualquer tipo de resposta. E nós temos falado um todos os dias, porque a nós preocupa-nos muito. E é por isso que temos dito que E é esse é, preciso... é o momento para ter prioridos em relação àquilo que o privado pode ou não dar quando o doente não há procura uma prurido. resposta o clínica esquerda, aos seus problemas? O Bloco de Esquerda é autor de uma lei de bases da saúde, que diz que quando é preciso, se deve contratualizar com o setor privado e o setor social. Outra coisa é saber se quando o SNS está frágil, nós devemos desatar a contratualizar em vez de reforçar o SNS. Porque se nós deixarmos um Serviço Nacional de Saúde frágil e for contratualizado tudo lá fora, de hoje para amanhã vamos estar nas mãos dos privados e eles vão exigir o que quiserem ao Estado e Totalmente não vão acordo. dar serviço de saúde aos Totalmente cidadãos. Estou de acordo. E, portanto, é preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E essa clareza ficar eu nas de mãos dizer... Do, ficar nas mãos dos privados, não. Porque, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde não é para dar lucro e um privado, quando está no negócio, é para dar lucro isso é verdade, mas se o privado com a sua organização e com o seu lucro prestar o mesmo serviço que nós prestamos no Serviço Nacional de Saúde mais barato, ou mais barato e melhor eu não quero porquê, tenho de querer aliás já hoje no Serviço Nacional de Saúde existe o SIGIC que nós até queremos alargar, é quando a pessoa não consegue num prazo razoável a operação que precisa a consulta ainda não, nós queremos alargar a consulta lá, lá virar o programa mas o, a, a cirurgia Pode recorrer, com um, com um voucher, pode recorrer ao serviço privado e faz no privado e o Estado so, paga. Sobre as funções, deixe-me só dizer uma Quer coisa. Dizer, é um, é, Dr. Rui Rio. Está mal no um sentido, um é um remodeio. Então, mas para fechar, eu queria para só fechar, dizer o seguinte. Favor. Eu vi muitas propostas do Dr. Rui Rio para ultrapassar o problema, contratualizando e dando coisas aos privados não houve nenhuma proposta sobre reforçar mesmo o Serviço Nacional de Saúde. E é um pouco estranho que o Dr. Não, Rui não, possa não. dizer que concorda comigo, ao mesmo tempo que depois está a defender um caminho diverso. Nós temos que, que ser claros, há diferenças entre eu nós, e o Serviço Quando disse, não, de Saúde Não podemos é destruir o, o Serviço Nacional de Saúde. Aí foi isso que eu concordei. Não, ninguém, bem pelo contrário. E temos também uma contrário. área fundamental nas funções do Estado, na área da segurança social. Já, já aqui disse que se for Primeiro-Ministro não vai cortar pensões em nenhuma circunstância, mas mais do que falar de cortar pensões, a grande questão neste momento é a sustentabilidade da segurança social para o futuro. A questão que se coloca a qualquer governo, eventualmente a um seu, se vier a existir, Sim. é como garantir essa sustentabilidade com cada vez mais pensionistas, mais pensionistas ou pessoas mais idosas e menos jovens, como é que se garante? É preciso mudar de modelo? É preciso fazer algum tipo de transição para um modelo misto? Ou este modelo é aquele que o Rui Rio, enquanto líder de um futuro governo, eventualmente, primeiro, vai continuar a defender? Primeiro, é verdade que nós temos de olhar a sério para a sustentabilidade da segurança social em nome das pensões de reforma futuras, portanto, em nome daqueles mais jovens que estão agora a descontar, Têm de receber lá à frente. E têm de receber de acordo com aquilo que estão a descontar. Temos de defender a sustentabilidade da segurança social. Aquilo, por exemplo, que o Bloco de Esquerda Com este propõe, modelo? Com o atual modelo? Ponto, ou com outro pronto, modelo? Ponto 2. A base da segurança social tem de ser uma base pública. Se a base da segurança social... Eu penso que as pessoas pensem bem isto mesmo. Pessoas que se colocam à minha direita. É, se nós privatizássemos por completo, ou quase por completo, a segurança social... Nós colocávamos as futuras pensões de reforma na Bolsa, Sim. na Bolsa mesmo, em fundos de pensões que estão na Bolsa. Mas o que temos neste Portanto, momento, o Rio, é um regime de repartição. O, que o senhor está a defender um regime coisa misto? Diferente, desculpe, está a defender coisa um diferente misto? é podermos ter um sistema misto, isto tem de ser devidamente estudado, devidamente articulado, devidamente consensualizado, ter um sistema misto onde há realmente uma base pública, que tem de ser sempre uma base pública que pode ser complementado por uma base de capitalização. A base de capitalização é eu eu recebo eh, ao, ao valor atual aquilo que depois Sim. capitalizado dá em função do que eu e do como que eu é que procuro. resolve o buraco nas contas do Estado que vai formar na década seguinte, por exemplo? O, o, agora não percebi a questão. Se há uma parte que depois o, o trabalhador pode retirar para capitalizar, como é que se resolve o problema do buraco não, Obviamente, na, não há, na, não nos cofres não do não, Estado não pode, que se vai criar nos haver, 10, 12 anos Não, minutos. não pode haver reforma da segurança social, em que de antemão se sabe, face à evolução democrática, que vai dar um buraco. Isso não pode ser, isso não é reforma nenhuma, mas mais vale deixar estar como está. Agora, nós temos a, a, a segurança social sustentada durante um período de tempo, mas não a temos garantido mas até a -a lá à frente. É? Catarina Martins, para fechar este tema em relação ao modelo que nós e há sustentabilidade que é necessária para uma coisa tão importante como é a segurança social. É incompreensível que o doutor Rui Rio reconheça que colocar uma parte das pensões na bolsa é um perigo e defenda que os trabalhadores devem colocar parte do seu dinheiro na bolsa em vez de na segurança social pública. Houve pessoas nos Estados Unidos que perderam tudo na crise financeira por causa desse sistema. Diz-me, ai não vão perder tudo, só vão perder metade, porque eu só vou pôr metade das pensões lá. Porquê é que é de perder alguma coisa? Se há matéria em que o Bloco de Esquerda provou que é possível fazer melhor, é na Segurança Social. Não só porque a criação de emprego e aumento do salário, nomeadamente o salário mínimo, criou mais sustentabilidade à Segurança Social, mas também porque eu bem sei que o Doutor Rui Rio não gosta, mas existe uma coisa que ficou conhecida como imposto de morta água, que é uma taxa sobre o património imobiliário de luxo, ou seja, uma taxa sobre milionários, milionários, com certeza percebe, e que financia a Segurança Social. E que só entre 2018 e 2020 deu à Fundo de Sustentabilidade da Segurança Social mais 477 milhões. De euros. Eu bem sei que o Dr. Rui Rio, no seu programa em 2019, tinha que querer acabar com esta taxa e queria proteger os milionários. Mas aqui fazemos escolhas. E o Bloco de Esquerda o que quer é proteger as pensões e o que quer é que as pensões possam crescer. E esse é o tipo de escolhas que faz toda a diferença no país um e outro defender. Catarina Martins Não. e Rui Rio, nós temos de fechar este debate. Agradeço a vossa presença. Amanhã, a partir das 10 da noite, será na Cic Notícias, com a moderação da Rosa Oliveira Pinto. Ela vai moderar o debate entre Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e Coutinho Figueiredo, do Iniciativa Liberal.